Olá, eu sou a Maria do blog Maria e hoje vou-vos mostrar 6 apps para vocês terem o feed perfeito. Elas são todas diferentes e cada uma tem assim algumas vantagens, por isso achei que devia juntá-las todas e deixar-vos escolher qual usar. Eu tenho uma preferida e acho que vocês vão descobrir qual é, mas se vocês estiverem interessados a ver é só continuar a assistir e espero que gostem. A primeira aplicação que eu vos quero mostrar, já queria mostrar há imenso tempo. Ela só existia para iPhone, mas saiu finalmente para Android. Saiu há mesmo pouco tempo, por isso ainda é versão beta e há ainda coisas que não estão a funcionar tão bem. Mas, a sério, vocês têm que dar uma chance a esta é porque é fantástica. Ela tem imensas funções maravilhosas. A primeira é que vocês podem sincronizar o vosso Instagram e conseguem ver as fotos que publicaram antes e assim conseguem ter uma noção de que fotos ficam bem com quais e que tipo de filtro vão usar e esse tipo de coisas. Outra coisa boa, vocês podem carregar fotos da vossa galeria para esta aplicação mas não precisa de ser uma a uma, vocês podem carregar quantas quiserem ao mesmo tempo, o que é ótimo Outra coisa fantástica, e isso é mesmo mesmo mesmo fantástico, é que vocês podem clicar na foto e arrastá-la para onde vocês quiserem, assim vocês conseguem ver mesmo que fotos ficam bem ao lado de quais, se vocês carregarem no primeiro botão em baixo, vocês veem uma grelha, se vocês carregarem nela vocês podem transformar a vossa foto em 9 fotos pequenas, por isso vocês podem pegar em 3 fotos dessas e fazer uma divisão no vosso instagram, ou vocês podem colocar essas 9 fotos e colocar uma foto grande no vosso feed e há aplicações específicas só para fazer este tipo de efeito e tê-la numa aplicação que já tem imensas funções, acho que é mesmo muito bom. Outra coisa fantástica é que vocês têm um editor de imagem incluído também nesta aplicação e há imensas opções, vocês têm filtros, vocês podem mudar o contraste, a luminosidade coisas que vocês têm editores de fotos bons e eu sei, esta app é mesmo muito boa. Vocês também podem agendar lembretes para vos avisar vocês têm que publicar agora e a app faz isso para vocês, vocês podem escolher a data, a hora e eles avisam-vos e vocês também podem publicar diretamente para o Instagram. A próxima app que eu vos quero mostrar Chama-se Preview, com ele vocês não conseguem sincronizar o vosso Instagram. Vocês têm uma app que vos deixa adicionar fotos e ver como é que elas ficariam no Instagram porque ela tem um nome formato que o Instagram, são fotos quadradas. A Preview também tem alguns filtros de imagem que vocês podem usar. Não tem muitos, muitos filtros, mas são uns filtros bastante engraçados. E vocês também podem agendar publicações no Instagram e ele manda-vos um aviso assim que for a altura de publicar, o que é ótimo. Outra aplicação, e esta é uma das minhas preferidas, é o Planoly. Tem um nome muito engraçado. Uh, nesta aplicação vocês também podem sincronizar a vossa conta de Instagram, por isso todas as fotos anteriores, até certo ponto, aparecem no vosso Planoly. Vocês também podem adicionar várias fotos e podem arrastá-las de um lado para o outro também e uma coisa que eu adoro no Ali é que vocês podem ver quantos likes receberam, quantos comentários receberam, os comentários mais recentes, vocês podem até responder aos vossos comentários, podem agendar, podem ver um calendário com os dias em que publicaram, quantas vezes publicaram, a descrição da vossa foto, quantos likes e quantos comentários e eu acho isso fantástico. Eu estou muito contente com esta aplicação, eu não percebo. Outra aplicação que eu vos quero dar a conhecer chama-se Later, ela anteriormente chamava-se LaterGram, se calhar vocês conhecem com esse nome. Também tem um o formato do Instagram, fotos quadradas, e podem também agendar as vossas fotos e eles avisam assim que for a altura de publicar uma nova foto. Esta app é boa para pessoas que já têm um editor de fotos no vosso telemóvel e só querem uma app para ver como é que ficam as fotos uma ao lado da outra e esta app é perfeita para isso e para agendar as vossas fotos A app que eu uso é o VSCOCAM, vocês já sabem mas eu não uso a versão mais recente uso uma versão mais antiga que eu descarreguei e tenho os efeitos todos grátis e se vocês quiserem é a mesma versão que eu só de clicar nesta nota que vai aparecer aqui o Vesco Cam é perfeito, ele tem filtros que eu adoro e eu gosto desta app e nesta versão porque as fotos estão quadradas e eu consigo ver o que fica bem aberto do que e eu já tenho o um filtro preparado com todas as definições que eu quero, por isso é só copiar de uma foto que eu tenho e colar na foto mais recente e fazer uns ajustes de contraste e de cor para ficar mesmo perfeito para a minha foto nova e para ficar a combinar com as fotos antigas e o VescoCam é de... o meu preferido de todos, mas nesta versão. Se vocês usarem, por exemplo, o qualquer mais recente, que não tem as fotos quadradas, vocês não conseguem ver como é que vai ficar no Instagram e se vocês não quiserem nenhuma das outras aplicações que eu vos dei, porque é que não usam o Instagram? Uh, o Instagram agora dá-vos a opção de vocês terem várias contas e vocês podem mudar de conta em menos de um segundo, por isso, se vocês criarem uma conta nova, privada, só vocês têm acesso e publicarem as vossas fotos, vocês conseguem ver exatamente como é que vai ficar no Instagram, porque vocês estão no Instagram, não há nada mais realista que isso. Por isso Espero que vocês tenham gostado destas 6 apps. A minha preferida de todas é o VS Qualcam, mas vou tentar usar mais o Planally também, porque é mesmo muito interessante. Digam-nos nos no comentários se vocês usam alguma destas, qual é que preferem. E espero que vocês tenham gostado e vemos nos no próximo vídeo.